Olá, meu nome é Ana Karina, sou daqui de Catanduva, interior de São Paulo, sou formada em massoterapia, estou fazendo o um curso de reflexologia do professor Roberto, fiz a semana do desafio que apareceu no Instagram, Uh, vou dizer que foi assim uma coisa fascinante porque cada dia eu não via a hora que chegava o horário de fazer as aulas com o professor, ele deixava todo mundo com gostinho de quero mais e ele ensinava muito ali naquela semana do desafio, eu imaginei assim como que não vai ser o um curso desse professor então né e eu vou te dizer ele sabe muito e passa tudo para o aluno, ele não é egoísta, ele faz questão que os alunos dele saibam tanto quanto ele, ele é um professor extremamente atencioso, ele responde todas as suas perguntas, se você manda mensagem para ele, ele te responde também, ele não te deixa sem resposta, então, gratidão, professor, por todo o ensinamento passado até agora. Não vejo a hora de começar o, de concluir esse curso de dores físicas, de começar o de dores emocionais e depois o terceiro curso do senhor e fazer parte, um pedacinho, né? De fazer parte de, de, da sua equipe de alunos. E quem sabe, né, se é uma pupila sua aqui em Catanduva, Poder tirar a dor das pessoas, que é o mais importante, né? Com um simples toque das mãos. Isso, para mim, é o mais importante. Então, antes do que mais nada, gratidão mais uma vez, professor. Obrigada.